Fala galera, beleza? Tô mandando aqui com mais um vídeo dessa vez galera trazendo pra vocês mais um eu aqui galera, rapaziada Hoje eu vou estar tá em busca de atrás De atrás de um de um Fusca mano eu Não sei se tem Fusca no, no Tequel Mas provavelmente tem Tá ligado? eu acho que provavelmente vai ter aqui mano Ah Fusca ah... Ou provavelmente vai ter aqui, tá ligado? Que aqui é o negócio de rali Provavelmente vai ter incluindo aqui também Mas vamos ver, vamos ver Vamos ver se eu acho o fuscão, mano Porque eu, eu, eu sempre tive curiosidade aí Se o fusca é realmente rápido, tá ligado? Pra alcançar ali os caras Vamos ver, vamos ver Rapaziada, se você não deixou o like Já vai deixando o like aí Se inscrevendo no canal, faz tempo que eu não trago tranquilo, mas Mano, agora... Eu não sei se ele vai estar no Stitch Race aqui. Deixa eu ver, esse daqui é Stitch Race. Ah, né? esse daqui é Drift. Ah, imagina o padrão é Drift de Lamborghini. Aqui, ó. Aí, padrão. Mano, aqui é com. Ah, não, já tem isso, já tem ainda. Né? Caralho, que bonito, hein, mano? Camarão, mano. Eu, eu adoro, eu acho Camarão bonito, mano. Camarão com. Aerofólio. Tá, vamos atrás do Fusca Caralho, olha essa BMW aqui, mano M3 M4, na verdade ah, Caralho, olha esse carro aqui, mano o Carro da polícia Será que dá pra comprar o carro da polícia, mano? Ah, não, é... Só em recompensa O carro do exterminador do futuro Não, de volta para o futuro é, Perdão, falei errado Tá, essa motinha Ô, oh, da hora, aquela motinha, mano Fusca rapaziada, vamos atrás do Fusca Mano, esse daqui é um Porsche Um Porsche 1911 Esse, esse Porsche até é bonito hein, mano Quantos cavalos tem? 280 Força, caralho, olha a força do bagulho 360 Vamos ver aqui Mano, a limousine dele, até limousine bagulho Imagina, corre de limousine mano. o bagulho deve ser lento pra caramba a ah, fusca estamos chegando nos carros antigos mano é não caralho olha esse carro aqui mano um lolê verde mano é isso da hora os cavaldos hein Ah, mas deve ser muito pesado esse carro rapaz era o fusquinha mano era o fusquinha Caralho, esse carro aqui mano é m MX-5 Qual que é a marca? Porque o seu nome da marca agora, mano Rapaziada, olha esse carro aqui, mano Esse carro aqui, pra quem não conhece, é o mesmo carro do... Do... Dos carros lá, mano Dos carros lá, do filme dos carros O... Aqui, ó, o Fusquinha Achei o fusquinho, cara esse fusquinho aqui mano A cor preta ah, be Beleza, eu vou comprar a primeira cor que eu fiz né? Depois eu mudo a cor, tá ligado É, eu vou comprar azul mesmo, azul Depois eu mudo aí, depois eu dito 101 reais, ainda bem que deu dinheiro Pra comprar hein, mano, já pensou? Não tinha dinheiro pra comprar, aí eu taria frito Calma aí, agora selecionar Tinha um carro mano. Eu queria botar um capacete aí pra nós, mano É, fuscão, é... Personalizar Personalizar o fuscão aí mano eu quero botar uma prancha, mano. Eu quero botar uma prancha. Decoração. Não. É cor... Vamos ver a cor dele. Caralho, mano. Tirei o um pretão fosco, mano. Aí, ó. Caralho, esse pretão fosco, mano. Esse verde aqui, esse azul aqui também tá sinistro, mano. Vermelho. Vermelho, caralho. Vermelho. Caralho, eu vou botar esse laranja aqui, mano. Ah, eu vou botar preto fosco que é mais da hora. Caralho, três mil conto, mano. Na moral, bagulho caro. Eu não sabia que fosco era tão caro não, mano. Fátio visual. eu ver. Ah. Vou deixar, vou deixar. Ah não, o farolzinho, o farolzinho eu vou deixar o clássico, né, mano? O que você acha, mano? Coloco o clássico ou não? É, eu vou deixar o clássico, lembra? É ah, sem com. É, é, vou deixar isso aqui, mano. Caralho, mano, que bagulho caro, velho. Ah, pode, eu acho que eu vou deixar igual, mano. Vou Botar isso aqui, hein. Essa daqui é malada, hein, mano. Deixa eu ver as outras. Caralho, esquece, mano. Acho que eu vou colocar a segunda mesmo. Ô, oh, louco, ô, oh, louco, troca Olha isso aqui, mano, olha essa roda aqui, mano Olha aqui, tá sinistra, hein, mano O S é o mano Mas fica, fica, bota, comenta aí nos comentários 22 ou 23 Depois eu troco, tá ligado? Vou colocar a segunda lá, que é a segunda mais bonita chama mais bonita de todos Cadê a segunda? Segunda É a mais, a mais básica, tá ligado? Ahn... Cor cinza Vou botar um cinzão a fechar bem como aí, pô Quero fechar aqui, quero fechar Aí Aí Deixar bastante aberto, tá ligado? Agora mudar Que é a cor da pinça, né? Vou botar a pinça... É, ah, vou deixar vermelha mesmo, mano. Caralho, tá malado esse fusquinha, mano Tá malado, esquece, fusquinha Vou botar esse, esse Quero ver as opções Esse daqui é um, dois Três Quatro, vou colocar o segundo Segundo é mais da hora Mano, todos os segundos aqui Estão ganhando, tá ligado? Saia, deixar um cromado, né mano? O gromado é mais da hora Deixa eu ver É claro Deixar o fusquinha é grande Traseiro era fora, vou botar o um era fora Deixa eu ver Caralho Caralho <risos> Pega o fuscão, mano Vou botar esse aqui, mesmo mano Caralho, isso, mano Não dá o do fusco Vou botar esse aqui, não, vou botar o último Caralho, dois mil contra, mano. Deixa eu ver é, Acho que fica muito grande mano vou Botar esse daqui já tá bom Esse daqui já tá bom Caralho, o bagulho é ganho, mano ah, Caralho, olha o um Fusquinha, mano Olha o Fusquinha, tá, pô Caralho Muito louco o Fusquinha, mano Ô, louco, vou botar esse aqui, mano Pra ver a opção de aerofólio Já vou pegar esse aqui, mano Caralho, mano, olha o um Fusquinha, mano Botar um... Mano, a é interna, rapaziada eu, eu vou botar um aqui que eu acho da hora Mas eu tô entre... Escolha a cor aí, entre. Eu vou botar esse daqui, tá ligado? Que é mais da hora, eu acho mais bonito. Vou botar ele todo. Aí eu queria todo o camerizado, só o preto. Só o branco. O branco. O preto, tá ligado? Mas não tem opção. Mano, mas eu vou deixar isso aqui. Aí vocês veem aí depois. Aplicar, mano. Bagulho louco. Pega o fuscão, pega o fuscão. Decoração. Vou botar um bagulho doido aqui, mano. Caralho, mano. Olha o fuscão, mano. Tá, pô. Mano. Botar uma cor doida aqui, mano. Caralho. Olha que fuscão um bravo, hein, mano. Namorão. Mano, eu queria botar... Vou botar essa cor aqui, Queria botar... Faixa... Faixa no pneu, tá ligado? Botar tá um pneu da hora aqui, mano ou essa faixa aqui Rapaziada, comenta aí também, mano Eu tô em dúvida Como eu sempre tô em dúvida, né? Então comenta essa roda aqui ou essa roda aqui Depois eu troco, tá ligado? Eu vou botar essa roda aqui É, um bom que não gasta, né? Agora A gente tem que ver a performance do carro que é o bagulho que vai andar o carro Fazer o carro andar É, por enquanto não tem nada liberado ainda. Mas se tiver algum Já vou liberar aqui, ó. Botar é. Por enquanto só tem aqui Rapaziada, vamos correr com o puscão aí Eu vou dar um corte rápido aí E já volto com vocês Caralho, esse puscão tá muito bravo Já volto com vocês Calma, calma rapaziada, eu sei que eu cortei o vídeo no meio de, da parte aqui, mas rapaziada O vídeo ficou muito grande, tá ligado? Então eu, eu vou cortar em duas partes E eu vou fazer eu pilotando o Fusca no próximo vídeo Então batendo 15 like aí, 10 like aí eu trago o próximo vídeo, beleza? Tamo junto <música>